Coluna simples, a taubinha pode ir deitada. Coluna um pouco mais larga, a tabinha tem que ir assim, ó viu? Tem que ir assim. Mas essa aqui pode ir assim tranquilo. Por quê? Porque é coluninha simples. Isso aqui é só para reforçar um pouco e apertar o arame. Mas se a tábua for nova, você pode pôr até sem assim, essa tabubinhas aqui. É porque aqui foi mais fácil de apertar. Aqui já tem um arame aqui, ó. A 20 centímetros abaixo. Mas eu gosto de pôr uma aqui, ó. para reforçar, viu, ó? Prontinho, prontinho, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho. Prontinho, minha gente. Se inscreve se não for inscrito, deixa seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Conto com vocês. Fui, tchau.